Agora você está ao vivo. Vem para cá, Gabi. Estou aqui, já estou. Você está aqui? Estou aqui. Que bom. <risos> Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, Gabi? Tudo bem, você está bem? Eu tô bem. Eu tô Estando bem. aqui, trabalhando com você, <risos> com as pessoas que estão vindo, como não está bem? Com... Não está bem. E é a primeira vez depois dessa pandemia toda, né que virou um pandemônio. sim é a primeira vez que eu estou fazendo o que estamos fazendo aqui no consultório, né? E hoje, na companhia da Gabi, minha assistente atualmente. Estamos trabalhando juntas. Estamos. Eu não sei quem está assistindo quem, viu? viu Gabi? Eu também estou lá. Tá aqui a gente está no Facebook e no Instagram, certo? Nós assistindo o que eu digo aqui. Ah, sim. A Gabi me assiste bem. Eu também assisto a ela. Eu te assisto mais, porque eu não faço muita coisa por aí, gente. É. Então. <risos> ainda. ainda. Logo vamos fazer, né? <risos> bom, Gabi, uh, o nosso objetivo hoje, bom, se tiver alguém também escrevendo ali, não dá para ver. Sim. Parece que tem. Continue, estamos chamando, Calma, mais seguidores. Ah, tá, eles estão informando Isso. as pessoas. Mas vamos ficar um pouquinho mais assim, Sim. né? Esperto, é correr. É. Toque para convidar os espectadores para participar, Gabi. Você tocou? Não, não estou bem. Ah, mas viu. aqui ficou muito perto. Não tô mais. É. Tá cortando a cabeça, Gabi. Eu sou muito alta, gente. É. Gente, a, a Gabi tem 1,75m de altura. 77m. 1,77m. Ela é bem pequenininha, né? Bom, Gabi. Qual foi o objetivo de nós fazermos juntas hoje esse vídeo? Além de falar sobre a vida, é. né? Estamos aqui nesse plano para aprender. Uhum. É, eu queria fazer algumas perguntas para você. A gente não vai fazer isso ao vivo. Certo. Você viu que ele parou, né, Gabi? Ah, está caindo. É. Está carregando, né? É, enfraqueceu um pouquinho a conexão. Mas falando, eu estou aqui aula, na tá sala, bem. gente, vou ver que tá ali. Uh, então, Gabi, o Carlos José Bezoli já está aí com a gente. Saudade da minha amiga. Bons tempos de rádio, beijo pra você também. Também estou com saudade de você, daqueles papos bons que nós tínhamos, né? Papos super agradáveis, papos gostosos, né, José? Eu te chamava por Carlos, né? É José, é o Carlos. Então, foi algo muito bom estarmos ah. juntos. Uh, bem, a, a Gabi está tentando reconectar o do Instagram. O Instagram parece que caiu. É. Na conexão. Você pôs nos dados da né, Gabi? Não, tá no wi-fi. Você acha melhor pôr nos dados? Os dados acho que é melhor agora. Porque se caiu o wi-fi, né? É, deixar nos dados, vamos ver se os dados pegam, né? Se não pegar, você volta para o Wi-Fi. Agora está ao vivo. É. É, bom, e você falou que tem algumas perguntas para me fazer. Sim. Qual é a primeira pergunta, Gabi? Vem primeira mais. Primeira pergunta. É, ah. é. Como é que a gente consegue? de fato sair daquele lugar de conforto desconfortável, sabe? Sei Que a gente tá num ambiente que a gente tá confortável, a gente não se sente bem por muitas vezes, mas é... Eu sei, no estado de conforto você não vai pra frente. E nem pra trás. E nem pra trás, mas você tá lá, você tá lá porque você não quer se responsabilizar pelas mudanças, uhum. né? Porque para mudar é difícil. Para você assumir o um movimento, para você fazer algo na vida, para você realmente se assumir e, e, e dizer assim, eu posso e eu vou. Eu não preciso aguardar ninguém para me dar esse estímulo, esse valor, eu vou me dar o valor, porque se eu esperar por alguém para me dar o valor, eu, eu, não vou, eu não vou ter o meu valor. O outro vai dar um valor temporário. Porque o é importante para o outro é que eu faça o que ele aconselhou e o que ele quis dar valor. Na, naquilo que ele estava vendo. Mas, se eu der uma derrapada, uma deslizada, não vai mais ter valor. Vai vir crítica. Hum. E muitas vezes eu digo assim, nossa, mas é uma crítica produtiva para outra pessoa, não para você. Você vai ter aquilo como produtivo, porque porque você não confia na sua, você não confia no seu poder, você não confia no seu, em tudo que você tem de bom, né? Você fica sempre criando dependências. O estado de conforto é esse. Por exemplo, um casal, né? Vamos, vamos ver que é um casal. O Nelson já está lá também, né? Tudo bom, Nelson? No Instagram. gente está um pouquinho distante, nós não estamos conseguindo enxergar bem aqui. A Deise Aruko está aí também. Todas as lives... As todas lives do Instagram estão caindo. Poxa ah, que pena, né? Não, não, não, tem, não tem jeito. A conexão não está muito legal agora. Não. da é a mesma, né? É a mesma. Bom. Então... Mas aqui está tudo bem? Vocês estão conseguindo ver bem? Estão ouvindo bem? No, hein, Daisy? No Face está bem aí? Eu acho que está. Porque não está mostrando nada, né? Bem, não faz mal. Vamo, vamos continuar o nosso papo. Tem aí, ó. Já, já entrou. A gente... a Ju já está. Oi, amém. Oi, tudo bom, Ju? Então... É assim. Uh, nós Seria bom baixar um pouquinho no Instagram, não é não? Tá, é, tá pegando muito lá em cima, né? Abaixa um pouquinho. Isso. Então, quando a pessoa entra no estado de conforto... Abaixa mais, Gabi. Tá Aí. Quando nós entramos no estado de conforto, é isso, é nós não assumimos a nós... E queremos sempre que outra pessoa né, nos assuma. E quando nós quisermos que outra pessoa nos assuma, nós vamos ter que ser o que ela desenhou, o que ela quis para nós. Então, vamos supor, vamos pegar um exemplo de comida. Né? Você adora fazer, vamos dizer, macarronada, como é com carne, como é a bolonhesa. Sim e outra pessoa ela vai lembrar da, da eu estou falando no caso de um casal né onde às vezes as mulheres criam muita dependência nesse aspecto e o marido vai falar não a minha mãe fazia uma macarronada no forno que era com não sei o que, com isso com aquilo não era bolonhesa não vou conseguir não mas eu quero igual da minha mãe tá você vai começar a, a sair da sua escolha e vai procurar de qualquer maneira agradar essa pessoa na preferência dela. Sempre atender o que ela traz. Atender o que. Isso é um conforto, seu. Uhum. O teu desconforto, para querer agradar o outro, vira um conforto para você manter a, a, a apreciação do outro. Entendeu? Isso demonstra uma assim, insegurança da própria pessoa e não querer se colocar, estabelecer seu limite, né? E colocar, Sim. de certa forma, criar um, um, um embate ali, né? E Isso, cria um, é um conflito. conflito é. Cria um. Porque vai chegar uma hora das duas ou ou que você não vai mais existir para você, ou então você vai ser. Uh, uh, você vai, vai ser uma pessoa extremamente fora da, da como eles falam, não né? fora Fala da casinha? Uhum. Uma pessoa que não sabe se ver. O que está acontecendo hoje em dia com essa epidemia, com o lockdown, com isso, com o que? As pessoas, elas estão querendo voltar para o passado. Porque muitas delas estão habituadas, elas já estavam naquele conforto, elas já estavam naquela condição de vida, sabe, regrada, lida por pior ou melhor que fosse, por mais ou menos que fosse, elas já estavam acostumadas àquela, àquela qualidade de vida. Então, a, aquele estado acabou manipulando, acabou fazendo com que elas ficassem totalmente dependentes daquela época. E, e, e a dificuldade que estão tendo, é de aceitar que não vai mais voltar. As pessoas estão resistindo a tal ponto que o vírus não vai embora. É, sim, sim. Elas, elas não respeitam, porque é melhor viver, eu, entre aspas, pessoal, entendam bem, né? É melhor viver uh, na frequência desse vírus, do que saber que depois desse vírus, vai vir uma outra condição de vida que não tem nada a ver com essa, entendeu? Então, essa outra condição de vida que vai vir que não tem nada a ver com essa é o que, é, é o que vai é, fazendo com que a pessoa fique cada vez mais numa uma condição de dependência do passado. E isso vai causando o que? Uma grande depressão, porque ela descobre que a, ela, ela foi qualitativa para o outro, mas não foi para ela. Ela desconhecia quem era o outro Mas não conhecia ela Então ela está com dois desconhecidos uhum. né? E, e sem saber o que ela vai fazer é, E sair desse lugar de, de conforto É consigo mesmo, né? não é? Você pode projetar no outro Mas o que você vê Sim, no outro é, é O né? que você está vendo é totalmente seu Eu estou aqui, Sim. meu, preocupada que minha cabeça está cortando, Gabi Vamos fazer isso aqui? Eu acho que melhorou um pouco, né? Isso, agora melhorou. Agora deu uma melhorada. Eu tava ficando muito... aqui estava cortando. Então, e, e é isso. Por exemplo, agora foi. eu posso até dar um exemplo disso, né? Foi a Gabi que arrumou, que ela é toda... Ela é toda, como é que se diz? Tecnologia? É, mexo nas, nas redes é, sociais. Ela, internet, internet, ela, né? ela entende pra caramba das redes sociais, de internet, de... Bom, eu não entendo nada, ela entende tudo. Nós até falamos hoje da modernidade, né? Que nesse ponto eu não sou moderna, eu não gosto. Eu gosto assim disso que eu estou fazendo, Sim. sabe? Do com do contato com as, contato com as né? pessoas. Eu sou muito contato, muito corpo no corpo, olho no olho, alma na alma, né? E, e essa, essas coisas assim, elas, elas, elas, elas me separam, elas me levam uh, para um mundo uh, como se fosse um mundo. O um mundo virtual, para mim, ele, ele não é bem. ele é inelegível. Sim, surgiu uma pergunta é. você acha que com essa situação toda da gente, das pessoas. Que tem a possibilidade de ficar em casa, que ficaram em casa esse tempo uhum. todo. Você acha que a juventude vai dar mais valor para o presencial depois que isso tudo acabar? Uhum. O presencial vai ser uma... Vai ser, como é que se diz? Vai ser algo muito pesado. Eles não vão conseguir olhar como nós olhamos. Uhum. Por exemplo, nós estamos olhando uma para a outra aqui, né? Nós estamos vendo o, os olhos, o interior e o presencial... Ele, ele, ele, ele, ele pede verdade. Eles estão já acostumados com o virtual. Tem bastante gente lá que está entrando, não estão vendo Mas bem. É. Islaine, Mirella, Fran. Cris. Ah, minha prima, a Cris. Boa noite, gente. Então, o, o, a, a, a, a, eles estão ficando assim. Por exemplo, eles não tem Eles não, não têm aquele. Aquele, o olhar de agrado, desagrado, de aprovação, de reprovação, o olhar de, de atenção que o outro possa dar. Isso está é gerando uma ansiedade uma muito grande, porque aqui no virtual é tudo muito rápido. Você veja bem, hoje você, você implantou um sistema aí que o pessoal vai fazendo... Umas perguntas, né? Uhum. E são 15 segundos. Eu não sei o que quer é aquilo, mas eu Sim, quero responder? É uma pergunta do Instagram. Eu fiz com a Arne hoje. Depois se vocês puderem ir lá no Instagram dela dar uma olhada. Foi, ficou bem legal. Ficou. Aí a, a, a Gabi falou assim pra mim: Arne, você tem 15 segundos para responder. Aí uma das pessoas perguntou assim: é, pois os cifrões, né? E se não houver mais toque e olhar. Eles serão zumbis. Isso mesmo, viu, Deus? Você tem razão. Isso me preocupa, tenho netos. É verdade. Eles não têm mais isso, eles não. Sabe, não tem o calor humano, não tem. O abraço aconchego o gostoso. Mas falando nesses 15 segundos, a Gabi falou assim, você tem 15 segundos para responder para a pessoa. Aí uma pessoa entrou e, e falou da situação financeira, né? que ela só tem perdas. E cada vez menos. É, menos dinheiro com mais perda, como é que eu posso em 15 segundos observar o que está acontecendo com essa pessoa? Eu estou percebendo que, que existe uma, uma fragilidade emocional, um medo de perder, e o medo de perder muitas vezes deixa a pessoa não ganhar. Uhum. E quando a pessoa ganha um pouco, ela fala, ah, agora está entrando, peraí, eu vou comprar aquele sapato, Que vai dar o dinheiro para fazer aquilo, isso e isso. E quando a pessoa fala, vou fazer isso, isso isso, entra uma outra coisa no meio que desanda. O um medo de ter a responsabilidade de acabar com as finanças e saber como lidar com isso. Então, o mundo virtual, ele não pede isso, ele pede o quê? Uma internet, ele pede um, uma operadora, né? E, e os cuidados que você vai ter é, é, é, é o suficiente você não precisa ter local você não precisa ter nada Como nós mantemos um local aqui nós mantemos eu, eu, né fiquei um ano sem ninguém um ano e meio quase né Dani você me ajudou muito né foi Sim. no Lockdown ser lá em casa fazer os vídeos tal me ajudou muito nós vizinhas. é então é, mas tivemos que interromper porque depois você saiu foi morar em outro lugar e agora voltou, né? Uhum. Mas, uh, você veja bem, uh, eu, não, eu tenho que ter esse lugar fixo, uhum. eu tenho que ter um ambiente, eu tenho. Não dá para ficar. E, e você, você acompanhou tudo isso, você acompanha. Como que eu vou lidar com as pessoas só nesse mundo virtual, só nessas condições, uhum. né? Isso não existe. E a juventude, atualmente, ela está só vivendo esse tipo de coisa. Ela não está mais participativa, ativa. Ela está vivendo a mentira com o outro. É uma convivência mentirosa. Uma convivência que não é leal. Uma, uma convivência imaginária. Por quê? Porque o virtual é imaginário. Sim. Eu acho legal, exatamente legal, hoje nós podemos bater um papo desse jeito, dessa forma que estamos. Isso vai trazer mais pessoas, vai, vai criar um ambiente bem melhor, né? Mas, é um ambiente distante. É, a gente não consegue ver o rosto das pessoas, né? não consegue ouvir não. a voz, a entonação das fala. Não dá, Você... então a tua percepção ela precisa ser muito aguçada, em 15 segundos é, uma, é um desespero, né? quer dizer, você viu como eu fui respondendo, não sabia nem o que eu estava respondendo, aí aumentamos um pouco o tempo, fui fazendo vários vídeos, várias respostas, para poder atingir um pouquinho aquela criatura, então está sendo tudo muito, muito rápido, o pessoal quer é tudo muito depressa e essa ansiedade leva a uma brevidade de vida. É uma brevidade ah. de vida. Oh, a Rose comentou ali. Nossa, falou tudo. Estamos vivendo uma verdade de mentira. É. é. é uma, uma verdade mentirosa mesmo. E, e é uma coisa assim. né? A pessoa, ela às vezes mente tanto, tanto, tanto. Que ela acaba sendo a verdade da mentira dela. Foi o que a Rose falou. Ela passa a ser aquela... Sabe, como é que você pode... Sentir uma pessoa sem ter o cheiro, sem ter o olhar, sem ter a vida, sem ter o sentir, aquela troca, né? Não, não dá, fica difícil. A, a pessoa chora, ela põe, como é o nome daqueles negocinhos? Moji, não sei. É, é Moji. É, põe o Moji chorando. As lágrimas correndo. Ela está olhando, não tem uma lágrima escorrendo nela, né? ela tem um hoje, uhum. porque ela fala que está chorando. E é assim que esses jovens estão hoje. Até o filtro, né? Tem muita gente que querendo transformar completamente o rosto para parecer o filtro do Instagram. É, nossa! Eu, eu, eu, eu, eu tenho visto uns negócios, eu não sei se vocês já viram. É, tem um, tem um, eu não sei que, que, que plataforma é aquela que sabe, um, que baixa, a pessoa, por exemplo, ela pega o seu rosto, ela rejuvenesce, faz do jeito que você quer, ela, quer dizer, ela pega o fundo do rosto, né? Então, por exemplo, eu não tenho cara de 18 anos nem de 20. Vamos combinar, né? Então, me pô, eu, eu quero me ver como se eu tivesse 20 anos, põe aquele corpinho e a pessoa dançando, a pessoa de rainha, a pessoa de rei, a pessoa entrando no palácio fazendo várias cenas uhum. e ela coloca aquilo no story como se fosse uma verdade. Ela vive aquela ilusão sufocada dentro de casa. A pessoa já sabe, ela não está mais naquela vibe, de jeito nenhum, mas ela tá refletindo ali naquela imagem aquilo que ela gostaria de ser e ela, aquilo que ela tá mostrando para os outros. Olha o que eu sou. Então vocês estão vendo uma, uma mentira que eu acredito ser verdadeira. Então, isso é uma desorientação total na pessoa. É uma falta de, de equilíbrio, né? Então, as pessoas precisam hoje até de um tratamento corpo a corpo. Uhum. Às vezes de um abraço, né? De um abraço, de um afago. É, no, no, no, e o um abraço sem palavras, né? Porque as palavras, às vezes, elas são desmotivadoras, elas não elas não vêm com a verdade, é, é tão profundo que você não fica sem palavras. Você vai falar o okay. quê? Sim. Né? O abraço diz tudo. E quem está dizendo, abra é, abre José, um leque. Abre um leque de pessoas diferentes, porém se perde a doçura. Sim! Não tem. É, é tudo assim, o que, que eu vou falar para a pessoa gostar de mim ali? Instagram. Então, por exemplo, eu estou mostrando uma cortina aqui, né? A pessoa está vendo uma cortina, ela está vendo um ambiente mais ou menos, não, o ambiente estamos sendo nós, né? Mas tem é uma cortina de fundo. A pessoa ela pode acreditar que aquela cortina, o que tem por trás daquela cortina, é o um mundo das maravilhas, né? Do Peter Pan, uhum. da Alice, assim como ela pode ver, uma coisa muito negativa, uma coisa muito ruim por detrás dali, né? E, e ela pode fazer de conta que ela está no palácio, porque está mostrando um pedaço. Ela só mostra o que ela quer, né? Ela mostra o que ela quer, Ele não pode. o que ela tem, nem o que ela é, mas o que ela quer. E muitas vezes ela quer o que ela imagina que o outro tem, não tem porque está pior que ela. Então, me, me vem aquela pessoa que fica postando frases motivacionais e pessoa de luz, do bem. E aí, quando você convive com a pessoa, você fala, mas cadê aquela pessoa, né? É outra bem, pessoa. E... Você sabe, Gabi? Eu conheço algumas pessoas motivacionais. E eu sempre falo que quem quer o motivacionais... Boa noite, Lelê. Tem é, é, o Robson, esta semana que vem talvez nós façamos uma live juntas, Sim. eu e o Robson. Então, ah, vamos dizer a pessoa que trabalha com motivação e aplaude. E é isso, agora eu posso, agora eu vou, agora eu vou fazer. Pega as bexigas, solta a bexiga e pega não sei o que, pega aquilo, sai correndo. Porque tem esses exercícios, Sim, né? É um monte de coisa eu falo meu deus eu vejo uma pessoa pessoa ah, porque vai agora eu não poder a pessoa continua na mesmice a pessoa continua exatamente a mesma coisa e quem movimentou o bolso e quem ganhou foi quem deu a motivação aqueles realmente e, e, e, nossa tem, tem alguns aí que põe 5 agora não porque tem aglomeração não pode mas põe 5 mil pessoas 6 mil pessoas um preço altíssimo. E, e toda saem com a mente dormente. Hipnotizada. Hum. Mais anestesiada ainda. Mais anestesiada do que já estava. Aí ela, quando ela vai passando o tempo, ela vai vendo que aquilo, sabe, não refletiu em nada, não está mudando nada. Ela, ela se olha e fala assim: Pera aí. mas por que, que eu não estou conseguindo? Agora eu quero saber. E vem o outro e fala: Nossa sabe deu um movimento na minha vida e eu não estou conseguindo lidar com esse movimento o que que está acontecendo porque ela está para fora ela não está para dentro ela não está pensando nela ela não está se vendo ela está vendo o que o outro viu e está mostrando para ela é, é um espelho você pega outra pessoa de espelho mas de espelho sem entender ele quebra uhum. ele quebra ele não existe mas a pessoa se espelha. E ela quer continuar se espelhando. Mas cada pessoa é uma pessoa diferente da outra. Você acha é. que esse espelhamento ele pode ser tanto para o bem quanto para o negativo? Assim, ele pode ser bom em certos aspectos. Mas ele sim. pode ser negativo para outros. Sim. Por exemplo. É... Bah, eu, eu vou, eu vou falar, dar um exemplo mesmo, né? Eu me esperei muito numa pessoa. Uhum. E muito assim que eu digo, não espiritualmente, mas financeiramente, mas é lógico, você tem toda uma estrutura financeira, espiritual, é toda uma coisa inteira. Nós somos o espírito em ação no corpo físico. Então, sabe, eu era meio devagar, eu fazia muito e não via o retorno. Porque eu quero fazer muito, doar muito, mas eu preciso ter estrutura financeira ter Estrutura para me suportar, né? Então, de repente, essa pessoa, ela foi um estímulo para mim Ela falou, olha Armin, você tem um conteúdo maravilhoso, raríssimo, são poucas pessoas Você viu, eu não leio nada, você viu como é meu tratamento aqui, né? Eu não, não, não me baseio em nada, não fico fixando em nada eu vejo cada pessoa como uma pessoa diferente da outra. E aquela pessoa vai ser tratada do jeito dela. E, então, a pessoa falou assim, só falta você acreditar, confiar e passar para você o que você passa para o outro. Porque você passa a confiança para o outro, você faz o outro se enxergar, você se enxerga, mas você não fala para você o que você está falando para o outro. E a partir daquele momento eu comecei a falar para mim, o corações, e ah, que legal lá. Uhum. A Ale que está mandando, acho que é ela. E vamos ver aqui. Então, ah, tem o um pessoal perguntando de cursos motivacionais é uma, caríssimos. Eu te de cursos motivacionais caríssimos e que não adianta nada. É, gente. não adianta, porque aquilo é da, daquela pessoa, sabe? E aquela pessoa achou o fluxo de vida e de dinheiro. Ela viu que aquilo dá dinheiro. E o que a maioria das pessoas querem? Aprender com o outro quem ela é. é. Aprender é. com o outro a buscar a, a, a, a maneira dela de ganhar dinheiro, que o outro fez. Então vai ser é outro motivacional. Vai querer fazer a mesma coisa que o é, outro está fazendo. Não, mas ela acredita agora o emprego, o que eu vou fazer, ela chega lá depois da primeira semana, esgotou tudo. E a autenticidade se perde completamente, né? Porque não é autêntico, aquilo não é dela. Eu estava até falando que eu, você veja bem, eu já atendi muitas pessoas e que batalharam, mas conseguiram. Eu já atendi pessoas que não foram não foi uma, não foram duas que, por incrível que pareça, né? vezes, a pessoa às vezes não acredita, mas o pai e a mãe foram moradores de rua. E, e essas criaturas cresceram com esses pais moradores de rua. Foram, eu acho que foi uma média de cinco, 6 pessoas assim, que eu atendi né? nesses 22, 23 anos ou até mais. Armin, ah, fala um pouco desse vírus quando. É, isso acaba, isso está mexendo com o psicológico da gente. Sim, eu vou falar, já já. E, esse, e, e, e, e essas criaturas cresceram desse jeito até que ficaram mocinhas e tal, vamos supor, cresce e de repente começaram a trabalhar, né? Fazer laxar sapato, lavar, fazer, ser uh, doméstica, não sei o quê. É, essas pessoas puxaram os pais e os pais foram e dali começaram a construir uma casa, alugar, um depois tiveram a casa e eles cresceram muito, tá? Mas vamos falar um pouquinho do vírus, como a, a Rose a Rose está pedindo, vamos falar. Uma questão, né? <risos> Acho que toda a live deve estar Bom, falando um pouco disso. Né? Uh, o ano passado o pessoal estava postando que acabar, tem até live, para quem quiser assistir. Eu falei, pessoal, vocês podem tirar a mão da chuva, porque não vai terminar. Ah, o ano que vem, o ano que vem, vai ser mesma coisa que se não for tá pior. Ah, não é a questão do vírus. O vírus, ele é ferrado. É um vírus que não dá para explicar. Eu tenho as minhas teorias aqui. Eu não vou botar isso para fora. Porque não interessa. Porém. Ele é um vírus que se alimenta de uma coisa chamada medo. E quem não tem, né? Quem não eu? tem? Eu. Eu, eu tem? Não, não. Mas, eu digo quem não tem medo quando se instala no mundo desse jeito que foi? Sim, né? primeiro, pessoal que adora ficar grudado como cupim, né? Grudado um no outro. Acúmulo de gente, porque a pessoa não consegue ficar com ela, ela um monte de gente, vai em bairros, festa, e não sei o quê, porque ela precisa daquele movimento idiota, o um movimento social falso, o movimento social, que às vezes chega até ser meio promíscuo. Movimento social que ela não quer perder. E ela quer acreditar que ela vai fazer aquilo e que não vai acontecer nada. Tá procurando? Vai acontecer sim. Solicitação para participar do seu vídeo ao livro, não sei lá. Não sei, é. Então, a... O que, que acontece? A pessoa ela chega com tudo, né? Ela, ela vai, ela, ela começa a entrar nessa, nessa frequência de, de querer os outros, de querer continuar exatamente como é, de querer, de querer as baladas porque ela não quer acreditar que está acontecendo, ela não aprendeu a respeitar com quem ela mora, não, ela não aprendeu a respeitar, porque a pessoa não ensinou que ela mora, o pai, a mãe, o avô, o tio, não ensinaram também para ela, não souberam lidar e vai saber às vezes que a família também às vezes é meio detonada e essas criaturas elas vão procurar o aconchego nos piores lugares que não tem aconchego tem outra coisa tudo menos aconchego, né? Lógico que vai começar a passar esse vírus para todo mundo ele está e ele existe é uma gripe bem mais aperfeiçoada né para detonar mesmo é a pior gripe que tem atualmente é pode ser que mais tarde venha outra pior mas atualmente é a pior gripe que tem bem Outra coisa, eu percebo que todas as pessoas que pegaram, que eu conheço, que inclusive morreram, ou que eu conheço, tá? Porque morreu muita gente que eu não conhecia, mas que eu conheço, é, tipo assim, não sei quem do, do meu primo, não sei quem da minha prima, tal, tal, tal. Ou aquela pessoa que morava no prédio, que morava não sei aonde, pessoas que se escondiam. Pessoas que se escondiam. Gente, eu cheguei a ver pessoas usando máscara e se encolhendo lá dentro e pegaram o vírus. Por que que pegaram? Não criaram, além de não criar anticorpos, né? além de não criar os anticorpos, não criarem essa frequência que, que as mantém inteira. Não, elas começaram a definhar. Definou. O primeiro órgão afetado é o pulmão, porque ele fica triste. O pulmão, os pulmões, eles são, ah, eles são conceituados como o órgão da tristeza. Eles vão ser afetados. E vou dizer mais para vocês, gente. Alguém perguntou aí, né? Então, a pessoa que perguntou, eu vou responder. O seguinte, esse vírus não vai acabar cedo e vou falar, se não tomarem cuidado, se não tomarem cuidado, não mudarem o esquema de vida, não mudarem a forma de enxergar as coisas, não obterem, tem alguma coisa estranha, não obterem os, os protocolos suficientes, né? ah, o que que vai acontecer? Esse vírus não, não, vai ter, não vai embora logo não, ele vai cada vez se fortalecendo mais, até dizimar todo mundo que está nessa vibe, então eu digo para vocês, e vai durar, vai durar. Ele pode, ele vai enfraquecer à medida que ele for dissipando, entendeu? Ele, ele vai se desfazendo é, não, vai, não vai ser o. Olha, ver o Covid não, não vai mais ter nunca mais. Não, a Covid vai continuar. Mas dentro de, é, né, estão falando da cepa, de não sei o quê. É, mas não para matar, mas vir como um gramar gripe, que dá para se tratar, dá para se curar, sem deixar o pulmão cinza, petrificado, aquelas coisas todas. Oh, a Rosi está falando, não aguento mais ficar trancada, vendo pessoas perderem emprego, empresas fechando. <risos> Pessoas perdendo entes queridos, né? Também muita morte ao nosso redor. A gente está vivendo um momento de muita morte. Isso... Você está passando por isso? Eu estou passando, meu avô está internado. É, com... Ai, eu vou ficar emocionada. Não, mas... a gente tá <risos> não é. ah, o vou... E realmente eu fiz a radiestesia, não foi positivo, não, não, não foi. Foi positivo porque às vezes a pessoa vai conversar com o papai do céu, né? Mas, não foi. É, e eu estou praticamente a, a pandemia inteira, sem contato com os avós. Há muito tempo, né? Então, você vê, a pessoa fica solitária, ela isola, é como se ela fosse um indigente, né? E é como cada um de nós somos. As pessoas precisam aprender a ser elas, a viver nelas e não se sentirem indigentes. Não se sentirem indigentes dela para estar na companhia do outro para alimentar a companhia delas. Ah, mas então, mas eu, isso morte também é muito triste. Eu não tenho não medo do vírus, mas do que ele está causando. Sim. Quando você não eu tem medo... de três e sei bem o que... Eu te Que meu abraço. Obrigada, Ju. É, <risos> obrigada. Mas, uh, vocês vejam bem. Por que, que a pessoa, ela fala assim, como a Rose está falando, eu não tenho medo do vírus, mas do que ele está causando. Então, você tem medo dele? Porque ele é a causa do que está acontecendo, Rose. Ele é a causa, mas nós entramos na consequência. Então, ele está causando isso e qual é a consequência disso? Todo esse, toda essa guerra... Interna, toda essa guerra de morte. É, e, e não adianta ficar colocando regras né? de lockdown. Sinceramente, existem sentido até um certo ponto. Mas como que você vai amarrar a pessoa, vai segurar? Vai fazer o quê? Vai fechar uma padaria, vai fechar uma farmácia? Vai determinar? Não dá. Quem tem que tomar consciência é dar uma consciência interna a consciência de cabeça das pessoas o dia que essa consciência vier, o vírus ele perde a força é. sabe por quê? olha, eu vou dizer, eu, eu, eu posso estar falando besteira aqui para vocês mas eu sou uma experiência tenho amigos que são essa experiência também, amigos que eu amo muito que não pegaram saem a rua como eu saio Fazem tudo, eu faço tudo que eu tenho que fazer com máscara bem colocada, álcool na mão.. Eu não gosto de álcool gel, mas é bom eu ponho álcool que eu faço.. Uh, um álcool maravilhoso gente.. Com ervas.. Com não sei o Logo mais vai está disponível também para vocês.. Pode mostrar lá, vai lá para eu, eu eu Gente, esse álcool vem com um monte de ervas, com um monte de coisa.. é maravilhoso.. Então, eu me disponibilizo esse, né, essa fragrância com esse álcool. Eu não paro de pôr. Santa Catarina entrando em falência. São Paulo também está entrando em falência. O Brasil está entrando em falência. O mundo, né? O mundo está assim, gente. Vocês pensam que fora está melhor que isso? Então, é não. Aqui, ó. É uma delícia. Gente, né? é... Incrível. O cheiro disso aqui, dá vontade de ficar o dia inteiro. <risos> ah, logo, eu ponho e tenho lá minhas garrafinhas, ponho no corpo e vou embora nas mãos. Sabe, refresca, na hora você sente aquele frescor, aquela coisa boa. E, e tem que tomar esses cuidados, né? Ah, o Nevington está aí. Oi, então tudo bem com você? O Nevington ó, é... É lá da Rádio Mundial, um comunicador médico. Ele tem, tem as clínicas é, do open-line. Né? né, Então, Então... É. Ele falou o vírus do lockdown, da crise da quebradeira é muito pior do que o efeito do próprio vírus. Sim. O que nós estamos falando assim, por exemplo, o que está que que que tá acontecendo? Olha o terror. Lojas fechando. Você viu quantos alugas tem aqui embaixo uhum. Tem novos alugas. Novos. Esse pessoal tinha os funcionários, estava tudo. Está fo... quebrando. Gente, em que estado fica esse pessoal? Fala. Se não for um funcionário que ganha, já é normal para ficar em casa. Vocês entenderam, né? Tem funcionário que nós estamos pagando uhum. para ficar em casa aí todo mundo quer. Alguns, né? Alguns que tem mais consciência, não. Eu quero trabalhar, quero fazer jus ao que eu ganho, mas tem outros que não. Mas com exceção, eu vou dizer para vocês, imagina você viver num mundo onde você podia comprar um exemplo, dez pãezinhos, comprar o, né, o recheio, as coisas que você gosta de pôr, pôr aquela mesa farta, uma mesa bonita com frutas e de repente você vai lá e vai comprar duas bananas, três pãezinhos, contadinhos, se quiser mais um, não tem. Porque além de tudo, o preço de tudo está um absurdo, as coisas estão cada vez apertando mais, não está tendo giro de capital, Nada disso está acontecendo, o medo está abalando, não só a classe não privilegiada financeiramente, vamos dizer, ou a classe mais pobre, mas está afetando já pessoas que têm muitos imóveis, imóveis parados, onde eles precisam pagar né, todos os tributos desses, desses imóveis, não alugados, estão começando a quebrar e não tem como vender, não consegue. A quebradeira não vai começar por baixo. A quebradeira, a parte de baixo vai começar a abrir e os que estão em cima vão começar a cair no um buraco. Porque os que estão embaixo, eles se mantêm, porque eles têm mais ou menos aquela, sabe? Eles se viram. Uma coisinha aqui, outra coisa ali. Agora, os que estão em cima, na hora que quebrarem, eles vão quebrar com tudo que eles têm. Não, porque... Isso dá muito... Sabe? não Me vem uma coisa assim, esse pessoal que tem muito, hum. muitas vezes tem pouco dentro, né? Porque eu acho que o que muda mesmo de todo mundo, desde classe baixa, quase alta, é o nível de consciência mesmo, né? Sim, social. Social. E o que que acontece? O vírus, o vírus se fortalece. Uhum. Por que ele se fortalece? Porque as pessoas começam a enfraquecer, você imagina uma pessoa não dormir, porque ela está pensando, do que enquanto ela tem que pagar amanhã e não tem dinheiro para pagar, e se não pagar vai chegar uma hora que ela não vai nem conseguir, boa noite Regina, vai conseguir por uma comida decente na mesa então, porque uma dívida em cima da outra, em cima da outra, a pessoa vai tirando a aplicação, vai tirando daqui, vai tirando de lá. Chega uma hora que ela fala, ela enfraquece. Ela enfraquece e, além de enfraquecer, muitas vezes ela não consegue mais se nutrir como ela se nutria antes. O vírus adora isso. Então, ele vai, ele vai pegando, ele vai pegando e vai piorando a situação. Isso não é só no Brasil, gente, está no mundo todo, está no mundo, países mais ricos como a Suíça. Suécia. A Suécia. É, é vocês pensam que está bem? Não está, não. Se alguém está falando que está bem, pode tirar a rua da chuva, estão todos falidos. Chegou a hora de nós mudarmos a nossa consciência. Tem que mudar. O que, que é a nossa consciência? É atingir a consciência interna. Ansiedade, taquicardia, preocupação excessiva, depressão, prato cheio para o vírus agir. Sim! Depressão. Você viu que eu estou atendendo de gente quando tem pressão? Muita gente a sorte pode... é que eles vêm aqui e pegam o quê? A fre... Nem tem uma frequência aqui. Eles pegam a frequência, a gente faz a frequência, um monte, o pessoal leva, ela começa, né? Gente, eu tô, eu tô voltando, tô voltando, tô melhorando. Então, ela começa a melhorar, ela começa a recuperar. Dá umas caídas de vez em quando, a gente manda mais a radiestesia, manda a energia fria, que é, que é maravilhosa. Manda um pouco daqui, porque às vezes só a palavra é pouco. Então, a pessoa ela precisa colocar alguma coisa dentro dela para acreditar que as células dela estão se renovando e estão. Porque a cabeça dela renovou junto com aquela frequência. Quer dizer, tudo deu, deu uma ação, deu um movimento dentro da pessoa. Uma frequência elevada, né? Uma um fre... Outro nível de consciência. Outro nível de consciência. E quando a consciência muda, os nossos órgãos, as nossas glândulas, os nossos hormônios, eles vão se ajustando, eles vão se fortalecendo. Sabe, e você desenvolve uma coisa chamada, eu quero, eu posso, eu sou a vida. E se eu sou a vida, não vai ser esse Corona ou qualquer outra porcaria que vai me tirar dela. Vamos começar a mudar tudo. O papo está ótimo, posso entrar? Pode, eu não, não, não, não, não vai lá. Chama, Marco, chama. O... Você precisa chamar, convite, né, né, Então faz o convite que a gente aceita. Então, é assim, ali ó, aperta isso, solicitação enviada, pronto. E, com isso, nós vamos mudando, nós vamos, nós vamos fazer fazendo com que o vídeo, com que o vírus se enfraqueçou, né, Aventon? Tudo bem com você? Tudo, grande Aventon. É, é, então. Eu é sobre memória, memória Eu falo ainda sobre de registro memória. da memória celular. Isso. Hoje eu e já aprendi várias de pessoas. Que na, na primeira, as né? primeiras sessões são por canalização. Né? E fantástico. Estou você você, aqui falando, puxa vida. É fantástico o jeito que você coloca as coisas de uma maneira muito inteligente, muito sábia. As pessoas estão enfraquecendo. É, Sim. Ansiosa, é também, nem você Eu tenho umas 40 pessoas toda manhã. Da, da 8 até uma hora tem 40 pessoas. As 41 estão com é. depressão, com ansiedade, com tá taquicardia, estão reclamando, estão com medo. Isso aí é uhum. uma porta de entrada para para somatizar. É ser fixo. Tem as pessoas, que, sim, e acabam, acabam Vai fazer o teste, não tá com vírus. Você percebeu isso aí? Já com as pessoas, é O medo é tão grande que. que... Ela acha que está com a Covid, faz o teste da tá negativo. Acabei de pegar um caso aqui agora, nossa amiga, é, uma amiga nossa aí que ligou aqui agora, falou: Olha, bebe meu teste para mim aí. Ele falou: Não, tá. Mas está sentindo todos os sintomas, porque ela liga a televisão. Tá falando. Sim, é, esses dias ver. então, desde ontem, desde anteontem, né, Gabi? É. Desde é. terça a televisão está terrível meio de comunicação, é. criando Eu... conflitos entre partido, entre isso, entre aquilo o pessoal está começando a entrar em pânico. Exatamente. É, é. o pânico. Isso vai ser terrível. Da, é, e De se pânico. aquele ganhar está se candidatando e o vírus, quer dizer, o vírus ele virou uma polêmica política. Você sabe que, que, eu, que eu, algumas coisas que eu acho, que é minha opinião, né? por exemplo, uh -huh. é começaram com a vacinação com as pessoas mais idosas, que não tem anos, 80 e poucos anos. Quem é que são os vetores? O Trabalhador que sai no dia a dia, que pega o ônibus, esse deveria ser vacinado primeiro, porque eu sou ou, ou ele tá levando para casa. Não é a vacina que vai logo de cara imunizar os mais velhos, não. Então, eu teria que imunizar primeiro o trabalhador, eu acho. É a minha opinião. Eu primeiro vacinar, depois, aí ele não tá levando para casa, tomar todos os cuidados, máscara, higiene, álcool, sepsia. Eu, tá, eu chego em casa, ó. Acabei de chegar em casa agora, faz uma hora, comei um banhão. Antes de, de, de fazer a sepsia, eu não vou falar com ninguém. Sim, você, você trata, é né, médico, então trata, tem as clínicas e, e trata sim, pessoal. Sim. sim, então assim, a gente tem que, é, por exemplo, é, fala muito, o lockdown é importante, claro, agora. mas A gente devia ter planejado antes, Tem um estabelecimento lá com oito pessoas, quatro trabalham, quatro fica em casa e vai revezando. Não pode parar a economia, isso nunca, vai ser uma quebradeira, isso aqui vai ser um negócio... Caótico, aí não tá precisa vida. nem do corona, não precisa do corona que as pessoas vão se matando. Exatamente, Exatamente. Que Eu é não, não precisa do corona. Eu... E esse negócio que você fala, isso é, isso é brilhante, sua mente trabalha assim. Você fala, é, é, tem que tomar cuidado com essa, com essa perda do controle emocional. A mente fica ouvindo muito aí, é medo atrás de medo, as pessoas ficam, ficam à mercê. Fica somatizando esse vídeo, você está somatizando doenças, fica... Você sabe, tem uma coisa que você está falando, né, então que é importante. O que, que é somatização? É uma formação de egrégora. E essa Sim. egrégora vai tomando conta, mas são formas de pensamento. E elas criam uma camada cinza. Uma camada cheia de minhoquinhas, de, de, minhoquinha, de miasmas, de... Quem tem evidência, está vendo isso? E, e esses coronas adoram, a corona adora. Ela se acopla, se acopla a esses vírus, a, a essas formas, pensamento e vai, começa a, a pegar de um para o outro e vai passando. Mesma distância. Agora, Exato. por exemplo, teve, teve mortes aí, essa aí eu não conhecia, conhecia uma, uma das pessoas só. Duas pessoas, assim, já de uma idade mais. De uma da idade, da idade idosa que falam, depois dos 65 anos. Então, duas pessoas morando juntas, o, o filho de uma delas pegou e morava junto com, com, as, com a tia e com a mãe. Pegou sem saber, foi para casa, a, as duas pegaram, ele ficou bem, elas morreram. Não, não dê pra voltar. Porque atingiu assim: eu tô aqui, tô protegida, mas a, aquela coisa, eu tô presa dentro de casa, eu tô, sabe, sem saber o que fazer. O jovem trouxe. Então, por exemplo, a Gabi. A Gabi, ela pode andar onde ela quiser, ela, ela não vai ter. Uma porque ela tá com a arma, né? Outra porque, sabe, se cuidar tal. Mas. Se ela não soubesse fazer isso, andasse aí solta para qualquer lugar e tal, ela, ela mora com a mãe, mora com. A irmã uma irmã que nascida. Eu vou para casa e volto apenas, não faço mais Mas nada. nada. Ela está se cuidando. Então, ela seria alguém que poderia estar tá aqui comigo. Então ela poderia passar. Então ela teria que ser vacinada, não eu. Ela. Exatamente. O que eu acho, acho um absurdo e você vai ver a estatística dos hospitais ainda das OTIs é você sempre faz esses desocupados aí, fica madrugada fazendo é, eventos, aí festas de, do bumbum aí, de, É, é. tanto, né? É. Esses aí deveriam ser antecipados, nem você, a polícia vai achar um sarrafo neles porque são esses que estão aumentando a estatística, é. o pai de família, o trabalhador que sai para trabalhar, preocupado, traz o pão de cada dia esse deveria ser vacinado logo. E ele logo passa, momento, ele vem né? com a doença de lá, ele ficar bem, porque às vezes é uma doença calada, e o pai, a mãe tá morrendo, a avó a vai mãe, morrer, mãe. e Exatamente. vai notar até tem Exatamente, é isso que eu acho, porque é, é, você vê os médicos, os enfermeiros, o pessoal da área de saúde, foram todos vacinados de saúde frente, perfeito. Agora deveriam vacinar também os motoboys, que vão para lá, para são vetores, os policiais, as pessoas que estão trabalhando, que trabalham em shopping, em lojas, tem contato direto, que todos os dias saem e levam pra casa esse vírus da morte, entendeu? Aí mais tarde, aí vacinam os mais idosos, entendeu? Então, é isso que eu acho também. E outra coisa, o governador faz um monte de, de coisas aí, é o transporte público, o pessoal tá que nem sardinha um em cima do outro. Tá assim. tá mesmo. É o ônibus, metrô, o trem, tá tudo. Aí tá o perigo. por que não mexe com isso aí? Ela quer aparecer, né, fala no Sabe por quê? Quanto mais morte, mas quanto mais morte tiver, me desculpa, mais motivo vai ter para falar que está fazendo as coisas boas. Aparecer com. Então, é melhor nem entrar nesse mérito, né, Litton, Porque senão vai sair muita carta. Então vamos, vamos falar do nosso objetivo, né? Mas. É, vamos, vamos pedir. Olha só, não adianta, porque se Deus tivesse que ajudar, já estava ajudando. Vamos vibrar, alto. vamos vibrar alto. E Deus está dizendo assim: se virem, aprendam a viver. É isso que Deus está falando. Aprendam. Né? Então, tem, tem que se aprender a. E também tá gente. Aqui, aqui no, no planeta só morre gente de vírus, de coronavírus. Não morre de mais nada? É que você tem, famílias inteiras foram dizimadas, né? É. Tem famílias que. A nossa, do meu pai, é. Armenios, foram dizimados. A, a minha também. Então. É. É que você falou vibração, vibração, vibe Sim. tem que estar muito boa. Essa espiritual, todo esse processo de pensamento que leva a sentimento, que leva a comportamento, tudo isso aí tem que ter. Então, Tem tenho que que medo Eu ser. Tipo. Então. Eu, eu tenho todo dia. É. Entendeu? Palestras, tudo. E você tá lá no meio do povão, né? Ah, direto, é, direto. Direto e pronto, tá aí. Não dá para parar. Não dá. Se quem se não para, para é, quem não filhos, para, quem não para e confia em si e sabe que isso. tá bem, não pega. Isso. O vírus não consegue chegar nem perto. Não, não chega. É Porque nós estamos irradiando luz. Nós estamos irradiando isso. coisa boa e proteção. Exatamente. E isso é tudo, viu, É. Isso aí tudo. Se você. Você tem esse, essa força para decimar esse vírus aí, você é mais forte que ele. Agora você fica com medo, aquela coisa de esperar, Ai, meu Deus, vai acontecer. Ai, aconteceu, morreu meu vizinho, morreu meu pai, morreu. A, a, a coisa é tá polosa. porque vai atrair esse vírus para você. Então cuidado, então, pessoal, aí, vamos fazer é uma operação positiva. Aí vamos. Parabéns aí, viu, Obrigado, Obrigado. Eu, você, Obrigado. Gabriela. Obrigada, né? Hum. Então tá bom né? A gente... a prazer, Gratidão. Um uhum. Outra. Vou conhecer sua clínica muito em breve. Para te dar um abraço. Um abraço de cotovelo, mas vou dar. Pode quiser dar um abraço, toma uma pode dar que eu não tenho problema com isso, não. Eu também não, não tenho. A gente se abraça, né, Gabi? Não, nós também não temos. Tchau, até. Amém. Obrigada. Obrigada a você. Uh, então, pessoal, é isso aí, vocês viram, falamos um pouco do Corona aí, né, do famoso que tá ficando mais famoso que, sei lá quem, e vamos acabar com essa brincadeira, com essa palhaçada, ou com essa doença, como vocês quiserem chamar, eu chamo de um mal trazido pela fraqueza, eu chamo de um mal trazido pelo medo, uh, pela raiva, pela ira. Muitas pessoas com raiva. Ah, eu não vejo ela que essa porcaria acaba Não, respeite. Respeite ele. Porque quando você respeita, você não tem medo. É o que eu falo. A gente encara. Às vezes tem aqueles cães. né Que a pessoa fica com medo. Uhum. Mas se você olhar para aquele cão. Sem medo. Ou qualquer fera. E olhar e ficar quieta e mostrar que você está confiante mas que você não vai fazer nada o bicho não te ataca ele ataca quando ele sente o cheiro do hormônio do medo o medo é gerado pela raiva o medo é gerado pela angústia pela ansiedade é o um terror é o um terror e esse vírus ele está vindo através do terror como vocês sabem eu acho que é ele foi legal. produzido pelo terror né ressaltar quem está com medo, não quer sair de casa, está com dificuldade. Para entrar em contato com a Armin, que tem um trabalho sensacional. É, conheçam o trabalho da Armin. É, ela está atendendo online. Né Armin? Isso, atendo online. É, eu estou dando... O, o preço que eu estou dando, por, só pela anestesia. Eu estou dando agora, oferecendo a frequência, a frequência que deve estar em alguma garrafinha por aí, né? Também tem isso. É. Temos esse aí, mas não, nessa, nessa promoção, esse aqui não entra. Ele fica quatro meses para ser, para absorver, né? Todas as ervas que tem, tem várias ervas que eu pego intuitivamente é a minha é a tua <risos> essa, essa? Aqui, tá até comi, ah, tá com a etiquetinha dela ó essa é a frequência da Gabi que eu fiz agora há pouco e você sentiu né Sim. dá para é sentir perfeitamente o que acontece gente é maravilhoso isso daí eu recebi de presente dos pré anos se vocês assistirem alguns vídeos que eu tenho aí em breve você vai pôr no YouTube também. Tem bastante conteúdo é. já no YouTube, no Instagram, Facebook, E eu vou pedir e... para vocês também virem lá no YouTube, né? Se inscreverem, me sigam no Instagram. Venham junto. Liguem, se informem. Depois você vai pôr o número do telefone, né? Tem o contato. Na descrição, no contato. E vamos estar sempre juntos. Na maioria das vezes das quintas-feiras, quando não der para ser as quintas, que eu estou atendendo muito agora, gente. Então, quando não der para ser, nós fazemos um outro dia qualquer, tá bom? Se preparem, porque na próxima, quem sabe, a gente convide alguém para participar, né? Fazer uma Também. duplinha para trabalhar a, a, a, por canalização, por que, que a pessoa tem aquela depressão, o que está acontecendo, o que que tem pensamentos repetitivos, a pessoa somatiza, por que, que as coisas não dão certo, por que, que ela entra em desespero em alguns momentos, ela, ela, ela se sente em fracasso, sabe? Às vezes a pessoa está bem, mas ela sente um fracasso, um medo de perder, um medo disso, um medo daquilo. Vamos, vamos, né? Pode entrar, me chamar na, na, no próximo, na próxima live, a gente faz uma dobradinha. Se trabalhar, se respeitar, para elevar a vibração. Gente, já faz uma hora para mais que nós estamos aqui. Um beijo grande para todos. Entre em contato, sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão. Gratidão. Boa noite, gente. Boa noite. Pode por concluir aqui. Uhum.